Uh... Mm -hmm. E de amor, o oh, Senhor. Estas teclas sensitivas, se eu ponho assim o dedo, se eu ponho o dedo, bem devagar ele nem toca. É incrível. Estas teclas sensitivas, não são brincadeira. Há muitos sites que dizem que uma pessoa que está a aprender, não pode aprender nestas teclas. Porque eu carrego nas teclas, e se for bem suave, elas nem tocam. Mas, se for com força... Eita... Mas está bem. Eu, por acaso, até gosto de teclas sensitivas. Dão expressão. Tem expressão. Tem muita expressão. Só que eu ainda não consigo, claro. Um principiante, como é que eu domino os dedos? Não consigo, mas está bem.